Escola é lugar de barulho, pelo menos durante as oficinas do Léo. Aqui tudo vira música, de caixas de pizza até canecas de café e garrafas pet. A vivência musical na infância, ela gera conexões cerebrais que outras atividades não proporcionam. E eu acho que também traz, agrega a questão de sensibilidade, da escuta nos tempos de hoje né, que até os adultos estão com dificuldade de escuta, todo mundo quer dizer e muito pouca disposição para escutar, então eu acho que isso também é um grande benefício. Assim. A atividade é parte do projeto Voluntário VC da Votorantim Cimentos, que mobiliza os seus funcionários a dedicarem um dia como voluntários em escolas públicas ou comunidades próximas. O projeto acontece desde 2015. Está sendo uma oportunidade excelente né? estar aqui nessa escola, entendendo um pouco a realidade né? o que acontece aqui no dia a dia. E não é preciso ser funcionário da empresa para se cadastrar e participar das atividades como voluntário. Basta entrar no site voluntariosvotorentim.com.br barra cadastro e se inscrever. Tem bastante coisa que a gente pode fazer para ajudar o próximo.